E aí pessoal, bem, temos uma novidade no YouTube, ele mudou, mudou seu o layout, seu layout novamente Então eu vou mostrar aqui como achar o gerenciador de vídeos no novo layout do YouTube Você pode observar que aqui tem carregar, tem aqui o um sinozinho de notificação do Google Plus é, Temos aqui uma, uma janelinha com algumas opções mas o gerenciador de vídeo ele sumiu aqui pelo caminho normal. Então você vem aqui na sua foto, clica sobre ela e clica sobre estúdio de criação. Veja, clicou. Pronto. Aqui você encontra o gerenciador de vídeos e outras opções como configuração de canal, Inelix, ferramentas de criação é, é, Pronto, está aqui o um novo formato do Youtube É isso aí, boa sorte e sucesso